A empresa Odebrecht, em Nova Mutum, foi condenada por demitir um trabalhador que foi diagnosticado com HIV. Ele foi contratado em outubro de 2014 e cerca de quatro meses depois foi promovido. Logo após a alegria da promoção e de ter uma remuneração melhor, ele foi surpreendido com o resultado positivo de um exame de HIV e imediatamente comunicou à empresa que o demitiu sem justa causa. O funcionário procurou a Justiça do Trabalho para pedir a indenização por danos morais pela conduta da empresa. A Justiça concluiu que a dispensa foi abusiva e discriminatória do empregado recém-diagnosticado com AIDS. A primeira turma do TRT de Mato Grosso determinou que a empresa pague o dobro da remuneração do período do afastamento e uma indenização de R$ 10 mil reais por danos morais. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso negou o recurso de um filho que pedia o reconhecimento de vínculo de emprego com o pai. Ele alegou que recebia um salário fixo de R$ 4 mil reais e pedia anotação na carteira de trabalho e pagamento de todas as verbas trabalhistas. O pedido, no entanto, não foi atendido pelos magistrados por entenderem que não ficou provado o vínculo. Eles trabalhavam juntos realizando fretes em Água Boa, interior de Mato Grosso, por cerca de dois anos. O pai, dono dos veículos utilizados na atividade, explicou que a relação que tinha com seu filho era de uma sociedade, de fato, com divisão de despesas e lucro igualmente entre ambos. Ainda segundo o pai, era o filho quem negociava os fretes contratados, sem nenhuma interferência dele e nem fiscalização de horários. A versão sustentada pelo pai foi comprovada pelo próprio depoimento do filho, os fatos, segundo o relator do processo, o desembargador Edson Bueno, revelaram que os dois organizavam com autonomia o que demonstrou uma sociedade de fato e não uma relação de subordinação do filho com relação ao pai.